Saudações delícias sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Lúcio Cano Nobre, estou de volta aqui com ele, galera E aí, manos, hoje Alanios Socorrista de gigante aqui Exatamente, rapaz, estou aqui com Meu querido Alanios hoje, pessoal, porque nós temos que Falar aí novamente de God of War Ragnarok E mais precisamente Sobre um envolvimento aí de Tyr com o nosso querido Atreus Que pode guiá-lo para A Angry Boda, que é aquela menininha Que aparece lá no final do trailer Que todo mundo aí tá ligado, quem que ela é Namoradinha do Atreus aí, que vai gerar as bestas ali que nós conhecemos também que aparecem no Ragnarok, no God of War 2018 já temos uma delas ali sendo apresentada pra gente, então a gente vai falar sobre essa relação, como pode acontecer e por que, que o Ti está envolvido nessa história também, então já deixa seu likezinho se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a educação nos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse o link aqui embaixo no comentário fixado o primeiro link aí da ProPlay Energy e comprem lá os produtos como energético em pó, coqueteleira, boné tudo com 20% de desconto, o utilizando o cupom MEIALUA20 E marquem aí o Alanze nas redes sociais quando os produtos chegarem para vocês Beleza? Então vamos lá, meu querido Alan, e o Seguinte, cara. Muita coisa rolou desde que o trailer de God of War Ragnarok foi liberado aí pra gente. E uma das grandes surpresas ali foi a aparição do Tyr, que somente é mencionado no God of War 2018. Muitos acreditavam que ele estava morto e tudo mais. E a gente viu que não, entendeu? Ele simplesmente estava preso. A gente deve fazer um vídeo pra poder falar sobre essa prisão dele aí, como é que aconteceu e tudo mais. Mas a gente vê que o Atreus levanta a ideia. De ir atrás de alguém pra poder ajudá-los lá na sua jornada, poder descobrir um pouco mais também sobre a origem do Atreus e tudo E aí o Kratos menciona nesse mesmo trailer falando Então, você quer dizer o Tyr, que é o deus da guerra dessas terras aqui, né? Das terras nórdicas e tudo mais? Eu acredito que nesse diálogo aí, o Mimir deve se envolver e passar essas informações pra eles E tem um trecho, cara, nesse trailer quando eles comentam sobre o Tyr, que o Mimi fala, então, o Odin, ele parece muito interessado em ter certeza de que um homem morto não foi encontrado. Ou seja, uhum. levanta-se aí a incerteza sobre a morte do Tyr e a gente vê que eles revelam no final do trailer que o personagem aparece. E aí, por que a gente tá falando sobre ele fazer uma ligação do Atreus aí com a Angry Boda, né, que é uma giganta? Se vocês lembram de uma passagem no God of War 2018, o próprio Mimi fala da chacina dos gigantes que o Thor fez e tudo mais em Midgard, por conta de um tratamento matado de paz que eles tentaram fazer, mas era um plano do Odin aí para poder conseguir ali o conhecimento, a sabedoria destes seres, eles perceberam, baniram o Odin e fizeram uma mágica para que ninguém pudesse entrar naquele reino deles ali, nem o Odin, nem ninguém. E aí o Odin ficou pé da vida e a galera dos gigantes que estavam em Midgard, ele mandou o Thor assinar o que acabou acontecendo. E o Tyr, sendo um cara honroso, né, e também amigo dos gigantes, pois os gigantes gostavam muito dele, ele acabou ajudando os remanescentes a recuar ali saírem de Midgard antes que todos fossem mortos. A gente vê que o próprio Tyr, ele tem os olhos de Bifrost que o Mimir tem, que o possibilita, além de usar a Bifrost poder viajar entre reinos ali, né, poder facilitar, ele vê além dos reinos também com aqueles olhos. Então, por ele ter ajudado Alanios esses gigantes aí a recuarem para que não fossem mortos pelo Thor na chacina que eles estavam fazendo, ele deve ser o cara que sabe onde estão esses gigantes remanescentes aí. E ele pode sim levar o Atreus e o Kratos para lá, justamente para o nosso querido jovenzinho aí as respostas que ele busca, entendeu? A gente vê no, no final do primeiro jogo, né? Quando o Matheus e o Kratos entram lá em Hiltonheim, né? Eles estão no alto da montanha. É, você vê lá embaixo, assim, mão, parece ter umas cabeças, negócio lá, que eu acredito, eu suponho que sejam uns gigantes adormecidos ali, ou alguma coisa nesse assim sentido, né? Eu lembro que uma vez até perguntei pra você, né? Falei, Kai, que é aquelas mãos no fundo ali? Ou petrificado mesmo, como a montanha que eles foram no pico mais alto tem um desenho de uma mão de dedos assim e tal, pode ser justamente uma outra montanha menor, alguma coisa do gênero, só que... É, a gente vê ali aquelas formas, né, que sugerem que tenha alguma coisa ali, e talvez o Tyr seja a ponte entre o despertar desses gigantes, né, eles aparecerem e tudo mais, e aí nesse meio tempo é onde o Atreus, ele pode acabar encontrando, né, a Angirvoda, que é alguém que deve ter sido protegido ali por intervenção do Tyr, essa questão da chacina, né, do, do Thor ali. A gente teve uma parcela dos gigantes aí que baniram o Jin do reino de Jotunheim lá Conforme o Mimir Conta pra gente No God of War 2018 Então restaram Alguns lá no reino E tiveram esses aí Que o Tyr ajudou A sair de Midgard para que eles não fossem mortos Então é bem provável Que o Tyr saiba A sua localização E aí cara No final do 2018 Como eles vão pra Jotunheim Pra poder jogar As cinzas da Lauf ali Eles acabam Não encontrando ninguém Apenas aquelas pinturas Na parede Justamente porque Eles estão escondidos Eles não conhecem ainda O Atreus Não conhecem O Kratos e tudo mais E eles não têm um nível de confiança Assim Nesses dois personagens para poder aparecer Pra poder se revelar Com o Ti. Chi... Pode ser que isso mude Assim como aconteceu com o Odin Porque o Tyr foi a ponte Desse tratado de paz que eles tentaram fazer aí Tanto o Odin, quanto o Aesir ali Quanto a galera de Yotunheim, entendeu? Ele fez essa ligação entre os personagens ali Mas acabou dando a bosta que deu Porque o Odin é um safado filha da fruta Só que ele, ele, ele tinha interesses próprios Ele tinha interesses próprios ali na parada No conhecimento, na sabedoria dos gigantes e tudo Então eu acho sim, cara Que a gente pode ter um trecho ali Pode ser que bem longo até Com o Tyr junto dos personagens, né? nessa jornada. A gente pode até ter algum outro tipo de missão junto do Tir inicialmente, para ele poder ou forjar a espada dele nós já comentamos em outro vídeo, né? Que é a Tirfin Ou então ir em busca dessa espada Que já pode estar forjada Entende? A gente não sabe a procedência disso aí Se ela já vai ter sido feita mesmo E aí a gente tem a participação do Darlin na história também Que pode ser o cara que vai fazer a espada e tudo São coisas que a gente vai ter que esperar pra ver E é o que a gente pode imaginar Com a quantidade de informações que a gente tem Mas eu acho que o Tia não vai fazer a parada de bom grado assim de cara Ele deve pedir sim Tipo, pô, beleza, eu ajudo vocês Mas vocês têm que me ajudar antes A gente comentou a respeito da possibilidade a possibilidade do Kratos usar a espada do, do tiro como arma, né? E aí a gente sabe que ele é o Mega Man, né? <risos> Mata um boss e pega o poder e, e segue a vida, né? Que eu suponho a respeito do desenvolvimento do Tyr dentro da história é que, nesse caso, como a Freya que era ali o Coringa, né? O personagem que tava ali, você não sabia quem era, mas ele te ajudava, né? Você não sabia se era amigo ou inimigo ali, mas toda vez eles voltavam pra lá pra pedir ajuda pra ela, né? tal Ela, ela tinha esse ponto, né? Que ligava as coisas dentro do primeiro jogo, né? O Tyr, eu acredito que nesse ele seja esse, essa cola, sabe? Entre os eventos ali, né? Ele faz às vezes da Freya uma vez que ela vai ser antagonista nesse segundo jogo, né? Isso a gente já sabe. Então, pode ser que o tiro seja o cara que faça essa ponte entre todos os eventos, criando a relação entre o Atreus e o -Volda e todos os outros pontos, né? Trazendo pra gente respostas a vários questionamentos, inclusive né, do, do porquê do interesse em cima do Atreus, o que, que será que ele sabe a respeito do Ragnarok? Ele, acredito que vai ter um peso, que vai ter uma grande importância ali num último ponto. Como ele, né, depois de ter uh, servido a mão ali pro Fenrir acabou sendo, né, dentro da mitologia exaltado por esse ato e tudo mais ali, e acabou tendo um outro título, né, que tem mais a ver com a questão de intermediar, de apaziguar e tudo mais ali, talvez esse seja o traço que os devs do jogo ali queiram trazer pra gente como o cara realmente que vai servir como o intermediador, que vai fazer as coisas acontecerem, né, talvez esse seja o ponto fundamental de personalidade dele que a gente veja aí no desenvolvimento da trama Pois é, eu acho que ele vai trazer muitas respostas Pra muitas coisas que a gente tá querendo saber Dentro do God of War desde 2018 Coisas não respondidas e tudo mais Sobre a parada do Fenrir Arrancar a mão dele, a gente ainda vai fazer um vídeo Sobre isso, pode ser que isso aconteça Sim, mas pode ser que não também E aconteça de outra forma ele perder a mão A gente já falou sobre isso em um vídeo recente Mas nós temos algumas outras informações aqui Pra poder conversar a respeito disso Que a gente vai deixar para um outro vídeo, entendeu? Pra poder manter a curiosidade aí, né pessoal? Deixem aqui embaixo agora o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou comentou aqui a respeito do Tyr, dele fazer essa ligação aí entre o Atreus e a Angry Boda, e os gigantes também, já que eles depositam confiança no personagem, pode ser que esteja abalado um pouco ali devido a tudo que o Odin fez quando eles tentaram fazer o tratado de paz lá, mas eles devem saber também que o Tyr ajudou a recuar a galera que tava em Midgard, pra evitar que todos fossem mortos pelo Thor. Bora esperar, deixe suas opiniões aí, a gente vai adorar ver de todo mundo, não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal, vamos por aqui, um beijo pra todos vocês, vocês aí, até mais e